Fala, pessoal, vou virtualizar a logo da Adobe aqui com vocês, é, o centro de vetorizado do Adobe, que é esse online, e vou começar o trabalho. Primeiro eu vou vir no, vir no objeto e vou converter a imagem, vou em rasterizar, só para ficar mais fácil é, o nosso trabalho. Vou travar CTRL 2, que o atalho é Object, Lock Object, ou Objeto, Bloquear Objeto, está tá Desbloquear porque já está bloqueado, ele fica como se fosse um background. Vou pegar a ferramenta Zoom e vou selecionar o Zoom. Agora eu vou pegar a ferramenta retangular, ou ferramenta de retângulo, e vou configurar ela para o preenchimento dela ser transparente e para o contorno dela ser um ciano, para a gente conseguir ver com detalhes. Arrasto o meu retângulo e eu tenho pronto é, o meu contorno, transparente, que me facilita a visualização, como, como se fosse um wireframe. Vou pegar a ferramenta Tool ou ferramenta de caneta, não é Pentool, que é Pentool Tool é do Photoshop, mas é igual. E vou seguir essas âncoras aqui, ó. cliquei aqui fora, cliquei no primeiro. Eu poderia colocar uma letra e converter, mas vai ser assunto de um próximo vídeo, se vocês colocarem um comentário aqui embaixo. Continuo, ou seguindo o contorno, e fechei. Agora eu vou pegar a seleção de novo, a ferramenta de seleção, e vou trocar de cor para ficar didaticamente mais entendível aí para a gente. Eu vou colocar o ciano e agora eu vou colocar o retângulo é, laranja, por exemplo. O que, que eu vou fazer? Primeiro eu pego o objeto que vai ser a faca, aperto o shift e pego o segundo objeto. E vem na ferramenta janela, o menu window, patch finder, e ele vai abrir essa janela se ela estiver fechada. E eu venho na opção subtração. Vou tirar o meu contorno e agora eu coloco o meu preenchimento vermelho. Está aqui a logo da Adobe. Essa é a maneira mais profissional que você tem para preservar as características da logo. Então geralmente, se você está começando, as pessoas trabalham é, desenhando em cima de logos que já existem. Como você pode utilizar isso? Principalmente... Se você pegar o material de um cliente e ele passar as informações para você, às vezes você tem que redesenhar para ficar com aquela qualidade profissional que você tem que entregar.